Saudações e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu lugar, sou o Caio Nobre Meus amigos, vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 desse canal delicioso Rapaz, mais coisas de história do Ken surgiram aí de uma forma bem inesperada Ninguém tinha percebido aqui e graças aos nossos queridos inscritos aqui do canal, cara, nosso vídeo recente Nós ficamos sabendo sim, que no beta, né, durante as lutas ali, no pós-luta na verdade temos um complemento, algo a mais relacionado à história do Ken, a gente poder começar a entender o que, que aconteceu com o personagem, com relação ao que ele foi acusado ali de cometer um crime e tudo. Então nós vamos passar por cada um desses diálogos, eu separei as imagens bonitinho aqui de uns cinco personagens diferentes conversando com o Ken, depois da luta, pra gente poder ver isso com calma. E eu queria agradecer já de antemão, os usuários aqui, dos, os inscritos na verdade, né? tô até com os nomes separados aqui, que é o... Ronyo Penioco, eu não sei se aqui é uma pegadinha, se for já cai nela, muito obrigado aí cara, por ter dado esse feedback pra nós, esse insight com relação a essa parte da história E o Edson Andrade também, foram os dois que eu vi, né, que falaram com relação a esse negócio de complemento de história nos diálogos pós-luta do nosso querido Ken Muito obrigado aí galera, sempre que vocês verem alguma coisa, deixa aqui embaixo nos comentários do vídeo que ajuda a gente demais E só aproveitando rapidinho a Brasil Game Show está chegando, meus amigos, entre os dias 6 e 12 de outubro nós estaremos lá todos os dias para poder dar um abraço em você, querido inscrito, semana que vem já começa esse negócio E hoje mesmo teremos live aí com mais sorteio de ingressos para vocês Por volta de 7, 7h30 da noite nós vamos começar, então cola lá para você participar e ganhar um ingresso desse evento delicioso Beleza, pessoal? Então vamos lá, meus amigos, deixa eu trocar nossa tela aqui, já estamos no... Ken no perfil oficial dele no site do Street Fighter Só pra gente poder dar uma relembrada no que foi dito aqui E a gente passar para essas próximas imagens Que falam um pouco mais da história do personagem pra gente E que a gente comece a entender também o que pode ter acontecido Vamos lá, ó Ex-campeão do Campeonato Nacional de Luta e ex-vice-presidente da Fundação Masters Acusações de orquestrar um plano criminoso forçaram Ken a abandonar negócios e família e se esconder Beleza foi isso daqui que nós tivemos de informação com o nosso, sobre o nosso querido Ken Em termos da, da história dele, o que, que aconteceu e tudo mais E agora, nós vamos começar a ver aqui alguns trechos de diálogo né? Começando com o nosso querido Gaio, Quando o Gaio e o Ken se enfrentam e o Gaio ganha a luta No final aqui, antes do request Matt, selecionar personagem e tudo Aparece essa frasezinha aqui na parte de baixo ó. E aí o Gaio fala Esse incidente realmente te abalou eu preciso descobrir o que realmente aconteceu aqui. Ou seja, o Gaio ele já tá com a pulga atrás da orelha, ele conhece o Ken, ele sabe que o Ken não orquestraria uma parada tão cabulosa igual aconteceu, que a gente ainda não sabe o que foi, entendeu? Mas parece que foi algo relacionado a vítima, assim, né? O que aconteceu, na real, é, tiveram vítimas, pode ser que pessoas tenham sido mortas no processo, alguma coisa do gênero, e o Gaio é um cara que, pô... Pelo status dele de coronel e tudo, né? Ele vai querer investigar isso a fundo, ainda mais por ele conhecer o Ken. Ele sabe, ele sente que tem alguma coisa estranha no ar, saca? Então, vamos lá. O próximo que nós temos que comentar aqui é a nossa querida Jury. Na verdade, é só um adendozinho, né? Porque ela comenta que ele tá muito mais bonito agora que a vida dele foi arruinada, senhor ex-campeão. E aí ela acha graça do negócio, né? Ela começa a rir. Então, assim... Obviamente todos os personagens de Street Fighter devem estar por dentro do que aconteceu com o Ken e eu acho, cara, eu acho, entendeu, que a gente vai fazer um vídeo separado sobre isso ainda poder comentar inclusive sobre vilões do Street Fighter 6 que talvez aquele J JP, se não me engano, aquele cara mais velho que aparece lá no roster que foi confirmado e tudo... Pode ser que ele esteja envolvido de alguma forma nisso daí que aconteceu com o personagem, com o Ken no caso, né? E aí seguindo aqui meus amigos, isso daqui é bem interessante, ó Que os nossos queridos inscritos até apontaram pra gente eu até peguei do Justin Wong que foi o mais fácil que eu achei Por isso que tá logo dele aparecendo aqui no fundo também, tá pessoal? Ela fala o seguinte Senhor Masters, eu posso perguntar sobre o meu tio? E aí isso levanta uma pergunta nas nossas cabeças aqui, nas nossas mentes, né? Tipo... Quem que é esse tio da Kimberly? Por que que ela tá perguntando sobre o tio dela? Será que ele de alguma forma estava envolvido nisso que aconteceu com o Ken, entendeu? De repente ele fazia parte desse esquema junto do Ken ou ele foi uma vítima do que aconteceu e por isso ela tá perguntando sobre o tio dela. Então assim... Ela tá à procura de alguém, eu não imagino que seja um personagem do Street Fighter, um lutador que a gente conhece, porque algumas pessoas até levantaram a possibilidade dela ter um certo parentesco com o DJ, entendeu? Que vai estar também no jogo. Então, assim, a gente não sabe, é uma especulação que o pessoal levantou, a gente vai ter que esperar realmente o jogo lançar. Ou eles revelarem o DJ com a história dele para a gente poder saber de fato... Qual a relação dele com a Kimberly, ou se não tem nenhuma Mas, que é curioso, é Ela está perguntando sobre o tio dela para o Ken Porque assim, são duas possibilidades, igual eu comentei Ou ela participou do esquema, ou ele foi uma vítima do que aconteceu, entendeu? Então a gente vai ter que esperar aí realmente eu poder ver um pouco mais sobre isso E aí meus amigos, nós vamos aqui para mais um interessante Que é com a nossa querida Chun-Li, rapaz, sim Eu fuxiquei aqui até achar lutas da Chun-Li contra o Ken, porque poxa ela é uma agente da Interpol, ou pelo menos no Street Fighter 6 na história dela aqui, né? A gente passando um pouco pra frente, ó Aqui fala que ela é uma ex-agente em ascensão da ICPO Então ela é uma ex, ela não tá participando dessa parada mais Mas eu acredito que ela tem, assim, um senso de justiça muito grande Pra poder correr atrás das coisas, entendeu? Esse do Kenna eu vou mostrar daqui a pouco, mas vamos lá nesse aqui da Chun-Li, ó Você foi enquadrado ou acusado pelo que aconteceu em Naishal Isso aqui é um lugar, parece, né? Mas, I know you want to see things straight. Eu sei que você quer endireitar as coisas, Eu sei que você quer, tipo, fazer as coisas certas, fazer a coisa certa, na verdade. Ou seja, a Chun-Li também conhece o Ken. Ela sabe que ele não faria nada criminoso, ainda mais, poxa, não faz sentido. O cara é de uma família extremamente rica, alguma, coi é, alguma coisa assim, ó. Ele é de uma família extremamente rica e para ele poder participar de um esquema desse... Ou alguém ameaçou o Ken, ameaçou a família dele. Tava com alguém sob, com, sob custódia de refém, alguma coisa assim, para ele poder ter feito o que fez. Né? Novamente, nós estamos aqui levantando alguns pontos, porque realmente a gente não sabe. A gente vai ter que esperar o jogo sair para poder entender melhor tudo o que aconteceu. Então a gente tem aqui essa fala da Chun Li para o Ken e aí temos uma também do Ken para a Chun Li. Vocês vão ver aqui agora lá. Se uma investigação é necessária, eu irei cooperar. Mas a última coisa que eu preciso é a sua ajuda. Ou seja, o Ken, ele tá disposto a cooperar para que eles possam investigar, né? E descobrir, até mesmo com ele, melhor o que, é que aconteceu em Naishal. Que incidente foi esse que ele foi incriminado aí, saca? Mas aí ele comenta que a última coisa que ele precisa é a ajuda da Chun-Li. Por quê, cara? Sabe? Por que que, assim... Uma pessoa que foi uma ex-agente da Interpol, ela deve ter influências, conhecer pessoas que poderiam ajudar o Ken E ele ainda assim fala que a última coisa que ele precisa é a ajuda dela, sabe? Ele deve tá so estar tá contra a parede de alguma forma, entendeu? Alguém deve estar tá pressionando ele de alguma maneira, entende? Ele sabe quem é e tudo, ele não comenta nada porque de repente alguém que ele conhece, alguém que ele é muito próximo De repente a família dele pode estar tá em perigo Caso isso aconteça, entende? É o que eu tô imaginando também Obviamente eu tô levantando teorias aqui, pessoal E eu quero muito saber o que vocês pensam a respeito E coloquem suas teorias aqui embaixo nos comentários também, beleza? E aí, ó, vamos lá Nós temos mais algumas imagens para poder ver aqui Né, deixa eu trocar a nossa tela na verdade não, acabaram as imagens, <risos> acabei de ver aqui meus amigos, deixa eu até voltar aqui pra vocês verem ó A gente tem essa imagem do Ken, a gente tinha essa aqui da Chun-Li com a história dela e tudo E aí a gente finaliza realmente com essa aqui da Chun-Li que é o finalzinho, ó. são só essas 5 imagens mesmo, eu achei que tinha mais uma Mas é isso cara, assim, eu não consegui achar outras que abordem um pouco mais a história do Ken, por assim dizer Mas essas com a Chun-Li, elas são bem interessantes porque ela, ela cita um negócio aqui né Naixau, é, um lugar, na verdade E aí a gente tem que esperar pra poder saber Que lugar é esse Eu até pesquisei no Google, mano Dentro ali da lore do Street Fighter e tudo Até mesmo fora disso Pra poder ver se isso aqui realmente Era algum lugar conhecido Algum lugar que existe Mas parece que é algo dentro da lore do Street Fighter Eu não, eu não consegui identificar Eu não sei Se vocês souberem Deixa aqui embaixo nos comentários também Mas um outro ponto também, tá? Eu tinha realmente mais uma coisa pra poder mostrar Eu lembrei aqui Que vem na cabeça aqui agora na história da Chun-Li, além de falar que ela é uma ex-agente da ICPO, ela comenta, é comentado aqui né, que a Chun-Li cuida da Li-Fan, que ela foi vítima do incidente da Black Moon, ou seja, da Lua Negra. Será que esse incidente da Black Moon aqui, Black Moon eu imagino que seja uma organização criminosa talvez, é, tá relacionado a esse mesmo incidente que rolou com o Ken? Será que foi isso daqui, essa organização Black Moon que causou é, essa parada que tá reverberando aí na história do Street Fighter 6, que o Ken foi incriminado e tudo, e é por isso que ela tá cuidando dessa menina, sabe? Então eu acho que essas coisas têm ligação. A Black Moon, o incidente em a participação do Ken, isso tudo, sabe? Então, assim, bastante interessante. Eles estão criando realmente um mistério em cima do que, que aconteceu Nesse incidente, em cima do que rolou com o Ken pra ele tá dessa forma Por que que ele tá se escondendo? De quem que ele tá fugindo, cara? Porque acredito que dos seus amigos, né? Das, dos caras, das pessoas que ele conhece dentro do Street Fighter Não deve ser Ele deve tá fugindo da, de alguma organização ou de alguém Talvez dessa Black Moon, talvez do JP Que possa ser aí, né? O vilão do Street Fighter 6 Só saberemos quando o jogo chegar Ou quando eles revelarem mais informações aí Sabe-se lá, mano, do DJ pra gente poder saber a relação dela dele, né, talvez com a nossa querida Kimberly, já que ela menciona um tio que pode estar pode ter participado desse incidente de alguma maneira, ou até mesmo do nosso querido JP, né, que deve ser aí, eu acho, o vilão e aí eles revelando ele com a história e tudo mais. A gente saiba um pouquinho a mais aí relacionado a essa história de incidente, crimes e tudo mais. Então eu quero saber agora de você, querido espectador que está assistindo agora, o que, que vocês acharam, mano? O que, que vocês pensam Acerca disso? Tudo que foi mostrado aqui Esses trechos de história, sabe? Que eles colocam nos diálogos pós-luta Quero muito saber a teoria de vocês Acerca disso eu vou gostar de ver aí As opiniões de todos e não se esqueçam Mais uma vez, pessoal, de deixar o seu likezão Se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação Dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui Um beijo pra todo mundo aí Até mais, é? Fuemos, meus amigos